Bom dia. tá gravando? Tá gravando. Bom dia, galerinha. Estamos indo hoje. tirar a da rua, rapaz. Lá no Pituba Park Center. Ali no Itaigara. Entenda, ali é Pituba Park Center. Mas todo mundo conhece como aquela região do Itaigara entregar a dentro da pituba uma dúvida Pô, nossa consulta é 8h45 agora são 8h17 então eu creio que temos que dar uma esticadinha eu vou vou vou hum. Eu vou ter que tirar esse protetor de manete. Não tá dando certo. Tá me castrando. Eu vou tirar essa porra daqui porque. Não tô andando bem. Não tô andando bem. Não tô podendo passar no corredor direito. A moto ficou mais larga. Tem que passar com atenção pra não bater no retrovisor dos outros Eu sabia disso, pior que eu sabia de tudo Foi por esse motivo que eu não tinha colocado antes Mas não, mas não Vou colocar, vou colocar, só pra ver como é que é Foi bem, coloquei e... Qual foi pra todo mundo vir pra cá? Coloquei e não gostei não usando demais. Se eu tava sentindo assim, um... a moto um pouquinho estranha, aí ontem eu consegui identificar o que era, é, é realmente rolamento. O meu traseiro tem que dar um jeitinho nele aí, tem que trocar. Vamos deixar pro sábado. Leva lá em Gago. E os meninos a gente sai rapidinho, Licença licença. Subiu o largo do tanque aquela roubadinha é coisa besta coisa de menos de, de, de 10 metros eu acho mas evita esperando atrás de carro quando tem né quando tem tava lembrando agora é, isso deve ter dois fins de semana, conversando com um colega, a gente tirou, foi até no meu último dia de férias. Foi no, no último dia de férias, e aí o colega, pô, era do outro lado, né? Ele dizendo que, pô, o Raul anda aqui, dando maluco, não sei o que, e esse colega, ele tava em uma brocha. Outro outra de uma em XJ6. A gente pegou, foi lá em, em São Tomé de Paribe. A gente parou. Eles tomaram a cerveja, eu tomei uma água. Pois eu parei de beber. Parei de beber. Importante reforçar. comentando rapaz dando maluco eu achando, ah, rapaz Raul agora tem tá que dando certo quando ele tinha 125 aí sim ele andar que nem um maluco e de fato era ah, que coalanda meu deus do céu parecendo um um, um um padre um monge super conservador mas é, é, é uma parada que eu vim falando já há algum tempo e a questão do respeito pelo veículo pela potência você tem que ir subir de cilindrada pela sua própria segurança que quando chega um, um determinado limite você acostuma de tal jeito com, com aquele veículo com aquela potência que trocando em minutos você perde respeito é o que acontece E é o que tinha acontecido comigo sério E a XTZ, meu Deus do céu Eu brincava com aquela moto ali que nem, que nem bicicleta Só que tá vindo pelo meio, né? Todo mundo indo pela ponta Da loucura mas assim nada tô gritante era que eu via que era possível mas trocando minutos era o que? era muita confiança era a relação de confiança muito forte que eu tinha com aquela moto eu fazia o que eu sabia que dava pra fazer a é não, a Wanda é maior é mais pesada não tenho tanto controle assim por conta da altura não posso abusar que nem eu fazia com a outra o peso é, é, é, é diferente, o torque é diferente então esses pequenos detalhes ou não né O peso da Lander não é um pequeno detalhe, é um detalhe muito grande, ela é uma moto pesada. Pesada no sentido comparado com a, com a 125. Porque é muito, muito, muito diferente. Caramba, tá inchado. Né? Então eu tenho que andar muito mais na maciota. Com atenção, sem inventar nada. Porque pode sair. Pode sair caro. Por mais que não pareça. O piloto tá pensando na segurança. <risos> ah, você vocês vê que eu não fico balançando aqui nem né? o cara é da frente. Vai. Passou pra um lado, pro outro, já, já, já, já, já, já. cheio de esquiva. Não, passei mais conservador. Passei reto. O cara vem pra cá. Olha lá, ó. Travou sacaninha. Aí ele trocar de faixa. E ele larga o cocô na minha frente. crianças. <risos> oh abençoado. Quer se fuder a desgraça dessa. Enfim. travada, vamos... não só paralela. Acá também não está muito gatinho não, mas aqui anda mais rápido. Aqui é, é todo dia isso aqui. Perceberam que mudei o caminho? Pois é. Desde que vou dar as férias, estou pegando esse caminho agora aqui. Se bem que. Estou saindo da região Pituba indo pro Cabo, né? Então esse é o caminho que vai prevalecer. Bom, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Olha aí, olha aí, Estou travadinho. Viu? 8h31, temos 15 minutos é arrepiado agora Beleza, Pituba Back Center, então é bom a gente pegar logo a, a nossa direita, né? Aqui nas árvores. Será? Vamos, né? Pessoal olha assim, pô, você é maluco, você pergunta, você responde. Sete, né? Pô, a última vez que eu passei por aqui eu me embolei todo ó, aqui, ó. Vem três faixas, aí depois virar duas, não, é quatro, vira três, aí eu vim pra cá vira duas. Eu encerrei outro assunto, não, não lembro né? Bom, então só pra fechar Já que eu não lembro é, Chega o um momento que você tem que subir de cilindrada Isso é, é, é fato O que acontece? Você acostuma com a moto E aí de certa maneira você perde o respeito Porque tem muita confiança Você começa a arriscar demais E sua pilotagem fica perigosa então o que você vai fazer, tem que subir a cilindrada, porque moto nova, motor novo, a relação de confiança não é a mesma, o melhor que você seja, você não vai andar do mesmo jeito, e aí isso vai frear seus hormônios, abaixa um pouquinho sua coragem, e aí você vai ganhar alguns dias de vida, ou meses, ou anda, depende. Só uma dica Como é que tá esse trânsito agora aqui rapaz? Essa porra fica mudando hum, Como é que estamos? 18 minutos tá aí brincadeira comigo Bom, galera, então eu vou encerrar por aqui pra não ficar muito grande. Já tá grande pra caralho esse vídeo, então... Não, vou, vou cortar lá. Não, não é justo. Eu parar aqui. Na verdade, eu comecei esse vídeo muito cedo, né? Lá na... na urbana Eu não imaginava que ia pegar... Engarrafamento. Vamos lá, me dê mais 5 minutos. Então esse vídeo vai até. Já são 19h24. É um... Caralho. Cheguei em cima da hora lá. Ah, tem, ah, tem que correr. Tem que correr, tem que correr, tem que correr. É, eu nunca sei. Poxa, essa ria é linda, velho. Porra, só pra foder meu percurso. Sério, velho eu... Porra Me fodeu. velho Eu não posso virar pra cá Eu deveria ir pra lá É, galera, vou ter que cortar o vídeo Tem que cortar o vídeo Ó, eu que eu não posso entrar aqui não a gente entrando aqui Ah, eu vou entrar aqui também Ah, eu tinha que você ir aqui. Ah, Você pega aqui, porra, rápido, você me fode, netinho desgrama. Vou capturar daqui. Não tem nada não. sempre em sentimento assim de caminhão errado, caminhão errado, caminhão errado, Mas não tá não. Sério velho, porra, aí você volta pra faixa 2 né? Hum. Esse arrodeio todo, vai entrar em uma rua aqui do lado. É isso mesmo, quem não conhece, roda mais. é isso aí Vamos Finalizando aqui o vídeo Chegamos Aonde deveríamos Bem em cima do horário Mas chegamos Um abraço para vocês E Até o próximo Valeu